Então galera, tudo beleza? É, estamos de volta então com esse vídeo agora de é, instalação e configuração né? Ele é, Eu não vou montar as coisas nos locais Mas eu vou mostrar para vocês como configuramos o sensor Como colocamos a senha no, de usuário e de sistema no, no alarme e tudo mais Então vamos lá uh, Aqui a gente tem então a central Ela já vem com um pouquinho de bateria de fábrica então se a gente ligar ela, ela vai ter um pouco, mas eu já coloquei ela para carregar, então ela tá com mais carga do que vem. Para ligar é só pressionar o botão de ligar, né? aqui a gente tem o microfone, a conexão do cabo de alimentação, uh, esse botãozinho branco não sei, acho que não é um botão na verdade, e uh, a saída para a sirene e o lugar do microchip, né? Então aqui, central ligada, né? extremamente rápido. Ela não é touch aqui, mas o teclado é, né? Então, vou chegar mais próximo aqui. Então, a gente tem a central aqui, certo? Então aqui a gente tem a torre de sinal, como não tem chip, não tem nada. A torre do Wi-Fi, a carga da bateria e o relógio. A data de hoje, e tal. E se a gente clicar nos botões, então, ela fala, né? System armed. Beleza, armed né? Então, é aqui. Uh, tem um aplicativo para Play Store ali, que fica um pouco mais prático para configurar. E para a gente poder conectar o Wi-Fi na central, tem que ser pelo celular. Não tem como... Vamos dizer, eu não descobri outra forma de se fazer pelo celular, que não seja pelo celular. Então, a primeira coisa que eu vou estar tá fazendo é colocando aí pelo celular. Vai ter uma... Aí do lado vai estar tá passando a tela aqui do telefone. Então a gente vai entrar na Play Store né? e vai pesquisar por Smart Security Home. Esse primeiro aqui, do fundo verde com a casinha, né? o Shampoo. A gente clica em instalar, aceitar e aguarda a instalação. Uh, esse aplicativo aqui não tem todas as funcionalidades E também até onde eu estou percebendo ele não é da própria empresa uh, Tem alguns outros similares que eu não testei mas acredito que vai funcionar né Esse aqui é o que a empresa passa para a gente utilizar Então, uh, como eu disse, não tem todas as funcionalidades Então talvez aí no futuro a gente possa estar estar criando um aplicativo para melhorar esse o uso, né? colocando todas as funcionalidades que tem aqui no, na central, que, por exemplo, uh, no aplicativo a gente tem para cadastrar um tempo de entrada, mas não tem para colocar um tempo de saída, né? de desarme, então é isso, quando terminar o download aqui eu continuo, então né? finalizando o download, uh, a gente espera que o aplicativo instalar, e daí vamos estar abrindo ele, né? A gente clica em abrir E A gente tem essa primeira tela dele né, Que é SMS ou Wi-Fi Como a gente não colocou um chip ali Então ainda não pode se usar o modo SMS Então vamos para o Wi-Fi uh, A primeira coisa a se fazer É criar uma conta Então uh, Aqui em cima, Wi-Fi Operation Mode A gente está escrito internacional Se a gente clicar ali Ele vai para o padrão América uh, Aqui vai ser uh, comandado por uma etiqueta que tem colada na caixa. Ó, aqui ó, que ela diz na quase última linha aqui ó, na, na penúltima, quer dizer, tá escrito Server Internacional. Né? Então é aqui que a gente vai uh, selecionar Internacional. Se caso vinha América, mas por padrão tá vindo Internacional. Então a gente vai clicar aqui em Register. E tem duas opções, por telefone e por e-mail. Por telefone eu não consegui. Então eu fiz pelo e-mail aqui. Né? só você clicar, digite seu e-mail, coloca a senha e ele vai registrar. Uh, uma coisa importante é que a senha tem que ter no máximo 20 caracteres. Aqui ela aceita mais, mas na hora de fazer o login ela não deixa com mais de 20. Então aqui por e-mail. Uh, eu vou estar tá fazendo um cadastro para a gente estar tá prosseguindo aqui. Então cada pessoa que tiver acesso ao alarme você pode fazer um cadastro para esse usuário. Né, para não... Todas as pessoas e você ter um registro de log né? Então... Uh, eu vou estar fazendo cadastro aqui E... Então vamos lá Então, registro efetuado com sucesso A gente vai receber um e-mail Nesse caso não está sincronizado no e-mail Mas agora é só a gente fazer o login Não precisa clicar em link de ativação nem nada Então é só botar os mesmos dados O e-mail e a senha Feito o login A gente vem para essa tela aqui de DevC List Onde não tem nenhum dispositivo Então o que a gente vai fazer? Primeiro aqui em Airlink Link no canto superior uh, A rede Wi-Fi já detectou que eu estou conectado Nós colocamos a senha do, da rede Wi-Fi Nesse caso da minha não tem senha E aqui Enable Host é, Não tem, é, tem nada A gente clica aqui em Complete Above Operations E vem no, na central aí. Agora aqui na central A gente clica a tecla para cima Ele vai abrir o um menu Uh, a gente vai clicando para baixo até chegar nessa última parte aqui que é o Wi-Fi Clica no certo E agora a gente clica em certo de novo ali em Air Link. Ele vai aparecer uma contagem na tela Lembrando que a gente precisa estar conectado no Wi-Fi E nesse meu caso ele desconectou então, A gente tem esses 60 segundos, se não der faz de novo mas está aqui, a senha do Wi-Fi, no caso o meu não tem Complete ali e clique em Start Então ele vai começar a conectar os dois dispositivos Aqui demora um pouquinho Ó, Link é OK E aqui na tela ele deu configuração com sucesso e A gente já pode ver que na lista de dispositivos a gente tem agora o nosso alarme uh, Eu não vi como que renomeia Ó, A gente segura aqui e coloca Digo, por exemplo Você coloca o nome que quiser Ou deixa o que quiser É só ficar segurando Você tem o Rename Tem o Bind que é para desconectar E o cancel que é para cancelar né? Bom, aqui no, no, na central é isso aí A gente pode clicar aqui no voltar E sair E aqui na lista de dispositivos Então no aplicativo A gente clica aqui na central Ele vai se conectar com a central Né a gente pode perceber aqui em cima que agora já tá tem o um sinal e tem um pontinho do lado quando você clica para se conectar aquele pontinho fica branco ele acende e aí, então aqui na tela a gente tem os comandos básicos né a gente tem o arm que é pode colocar o delay ou não System armed. Ó, e ali ele faz né tem o disarm modo perímetro que uh, a princípio eu acho que ele só vale para alarme uh, das portas, não sei se sensores também são capturados, porque esse aqui é para quando você está dentro de casa, né? e o botão de SOS, eu não vou apertar porque ele faz muito barulho, e aqui se tiver câmera de vídeo, então um clique em vídeo, alarme log, então a gente consegue ver, ó, uh, sistema armado, uh, aqui no dia 9, né, ó. Uh, um dia 17, quer dizer agora há pouco E o tempo agora Então a gente pode apagar e tal E aqui a sirene switch é para o caso de você ter uma sirene externa E ele fica exibindo alguns logs aqui em cima System Disarmed, System Armed e assim vai Bom, aqui em System Settings é, tem algumas configurações do, do, da central que a gente pode fazer aqui Vindo em Remote Controls a gente pode estar adicionando novos uh, controles remotos de fábrica, uh, pelo menos a minha, já veio com os sensores que, e o controle remoto que vem dentro da caixa configurada, certo? Então, deixa eu colocar a central aqui e tá pegando os controles e as coisas. como eu falei de fábrica ele já veio configurado, certo então uh, se a gente clicar aqui no ARM ele arma, se a gente clicar no System desarme disarmed. ele desarma aqui ele vai para o outro modo, então, todos eles já vieram configurados. Continuando aqui no aplicativo, então, a gente pode estar apagando os controles ou adicionando mais. Como eu não tenho mais para colocar, eu até poderia estar apagando aqui. Então vamos lá. A gente vai remover todos, por exemplo. E os passos são bem simples: tanto por, eu vou explicar um por aqui e outro por ali. Bom, o que a gente faz? Clique em ADD Remote uh, Start to Learn. E você tem 20 segundos para pressionar alguma tecla. Então vou apertar o desarme. Ele dá a lista em OK. Ele é em OK. E se a gente voltar, já vai ter uh, aqui em Remote, vai ter o número 1. E se a gente pressionar o controle, ele funciona. Porém, o outro controle não vai nada. Então, a gente vai configurar. Se tentar configurar o mesmo... Por exemplo, aqui adicionar, Start line, e apertar o botão, a gente vai receber uma mensagem aqui pelo celular não. Mas pela central a gente vai receber que aquele dispositivo já estava conectado. Certo? E agora o outro controle. Então, o outro eu vou estar tá explicando aqui pela central. Os passos são bem simples também. Você aperta para cima para abrir o menu, vai aqui em Parts, Ok, ok, ADD Remote, ok de novo, e é só pressionar alguma tecla, Clear no ok, e pronto. Se a gente tentar adicionar o mesmo de novo, ele dá uma mensagem ali que o código do dispositivo já foi aprendido, né? então esse dispositivo já está conectado. Bom, saindo aqui, a gente pode estar tá configurando esses outros sensores que também já vem. Então o de fábrica eu vou deixar... Mostrando aqui na tela do aplicativo então. A gente vindo aqui em detector settings A gente tem os sensores Então tem três sensores, né? dois de porta e um infravermelho uh, Eu tenho um aqui que eu abri Daqueles que eu, que veio, que eu comprei Então por dentro ele é assim ó. Tem duas pilhas AA então quando acabar a bateria a gente troca e de preferência por recarregáveis, né, para economizar. A antena, o laser ali, uh, então o infravermelho e algumas alguns jumpers aqui para fazer configuração, certo? O clock tal e a fitinha que a gente retira para acionar a, a pilha aqui para o alarme funcionar. Então a gente retira e ele acende a luz ali. Eu vou estar colocando a tampa dele de volta. É bem encaixado isso aqui. Até difícil de abrir por isso que eu já deixei aberto. Então, beleza. Está encaixado aqui né? o sensorzinho. O que a gente vai fazer? Apertar para cima. Vai em ADD par, é, em Parts. Aperta OK vai em AD detector e ok de novo aí aqui a gente pode a gente escolhe né se ele é pertence ao sistema de alarme ou o stay alarme né ou seja se a gente colocar no sistema alarme uh, quando a gente colocar no modo de de stay ali por exemplo esse sensor não vai estar funcionando Agora se a gente vir para a opção de baixo aqui ó, stay alarm, é, quando a gente colocar nessa opção aqui ó da casinha, esse alarme ele vai ser acionado, certo? Então é assim que a gente vai configurando. Aqui, se a gente ficar apertando para cima, né, aperta ok ali e ele ouviu. Né? Ele pegou o dispositivo. Se a gente tentar adicionar de novo e acionar ele aqui, ele já dá o código. Né? Uh, aqui também a gente pode tá trocando: ó, 24 horas ativo. É então um fechado. Campainha. Stay Arm active. Né? Então, esse é o um modo. Modo caso, a gente aperta para cima aqui ele vai para o outro, que é para ver o número e aqui a gente pode estar trocando, né? Porta de alarme, a sala de estar, alarme de pânico, quarto, janelas, balcão, perímetro, que esse é de fora, alarme de incêndio, de gás, CO2 então aqui são os tipos de alarme que a gente tem né e aqui no último é o número que não tem troca Bom, a gente volta aqui porque esse eu já configurei então sempre que a gente acionar ele ele vai disparar, o outro também já está configurado vou tirar ele da embalagem aqui só que ele está a... tá com a etiquetinha ainda né? então uh... aqui pelo aplicativo é a mesma coisa eu vou estar demonstrando aqui, vou pegar um outro sensor. Então a gente tem outro sensor aqui. Não precisa abrir para tirar a fitinha, é só a gente puxar aqui, ela já funciona, certo? E agora a gente pode adicionar o detector as mesmas configurações que a gente tem lá né? aqui tem uma lista então é mais fácil selecionar aqui que ficar trocando lá uh, o modo de detecção se é um stay, se é um alarme de fora 24 horas ativo, ou seja, independente se você ligar ou não uh, a campainha que eu também já comprei e aqui a gente coloca o número do detector né? então no caso lá a gente teria que digitar só para a gente ter o controle quando desarmar Saber qual que foi o alarme que desarmou Certo? Então eu vou colocar aqui Que ele é um alarme de sistema mesmo uh, Que ele vai estar uh, O t Só para a gente ter um diferente E o número desse detector vai ser o 9 Só para a gente ter Uma diferenciação é que a gente clica em Start to Line E A gente tem que ativar o detector Só deixa eu sair aqui Porque ele não está conectado Na central é, Bom pessoal, estou muito longe do roteador Pelo que eu estou vendo, o sinal ali está extremamente fraco E isso está causando com que Fazendo com que O alarme Acabe Perdendo a conexão com o celular e eu não consigo fazer pelo telefone Então, uh, como já mostrei, ali as configurações são básicas O aplicativo é até que é intuitivo Então, a gente pode fazer por ali Mas, já que não deu, eu vou mostrar a adição desse outro sensor por aqui Então a gente vai vir aqui, menu Parts ADD Sensor Aqui eu vou deixar em mesmo Aqui, uh, Alt e aqui a gente digita o número do sensor, certo? Então até 99 ele aceita. A gente aperta aqui OK e ativa o sensor. Aí ele conectou, certo? Então beleza, aqui a gente pode sair. E agora se a gente ligar o alarme, armed. então ele vai ter um delay de 30 segundos, a gente pode ver aqui. Para realmente armar o, o, o alarme Ou seja, se eu ativar algum sensor aqui Não vai funcionar nada Porque uh, Esse tempo aqui que está configurado É para o caso de você ativar ele manualmente Aqui pelo painel e dar tempo assim de você sair de casa Mas a gente pode tirar esse tempo Ou colocar ele menor, né? Então eu vou estar tá mostrando depois Então Agora o sistema está armado Qualquer sensor que ativar, ele dispara né? Então Uh, esse ali não, vamos tirar aqui. Então é isso que acontece. Eu, eu, a gente tem, ele fica um delay também para ativar a sirene, que também pode ser tirado. E no caso de ninguém pressionar, ele fica disparando. Então aqui a gente tem o número da zona, né? 9. Se tem alarme, 9 E fica contando esse tempo. E o celular, se tiver conectado, a gente recebe a notificação. Pra parar o som, a gente clica aqui em desarme. Uhum. Ele desarma. Uh, a gente tem a parte de configurar a senha. E tem uma que bloqueia o painel. Então eu acredito que aí bloqueia essa parte de desarme. Que é interessante, porque se tu deixar o painel meio visível e se alguém entrar na sua casa e ele vê, ele pode desarmar o alarme. E o pessoal achou: não, deu algum problema e parou, né? Então, uh, essa é uma questão que eu acho que esse botão tem que ser bloqueado por uma senha, certo? Para não simplesmente chegar e desarmar. Bom, então a gente viu que o alarme funcionou. Uh, os outros sensores é a mesma coisa. Então agora a gente vai configurar o que? O tempo para armar e desarmar. Então para isso a gente vai vir aqui em Settings, uh, Delay, certo? E a gente tem... Uh, o delay de saída Que é quando você clica para armar Certo? E o delay de entrada Que é quando você dispara o alarme Ele tem um tempo até realmente o alarme disparar Porque tipo, às vezes você está sem controle E quer entrar até lá na central Ele não dispara enquanto não acontecer esse tempo Então se a gente clica aqui A gente está aqui com um delay de 30 segundos A gente apaga uh, Apertando para baixo eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 segundos Aperta confirma. E o delay de saída Aqui eu vou colocar é, Zero Então se a gente colocar aqui Beleza E a Aqui é a duração da sirene Certo? duração da sirene dá de 3 segundos Não tem problema Então a gente sai aqui E eu vou reativar o alarme Então quando eu clicar em reativar agora Ó, o tempo é só 3 segundos. A partir de agora o alarme está E teve um sensor que disparou. Os 3 dispararam, né? Porque aqui é onde eu estou mexendo e eles estão capturando. E ele fica disparando. E aqui está desarmado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou estar tá escondendo eles. Aqui. De modo que eles não consigam... Esse aqui está com a fita, então não interfere. De modo que eles não interfiram no, no sensor aqui. Uh, esses outros dois também estão com pilha, então também não tem problema. Então se a gente rearmar o sensor, o alarme, uh, princípio não é para disparar mais, certo? Então, ó, quietinho. Agora, a partir do momento que eu pegar um desses sensores... Certo? Agora Se a gente colocar naquele outro modo né? O modo stay Que é que você está dentro da casa Certo? Então ele, ele só pega os sensores do perímetro Ou seja, os que estiverem na, na rua Então aqui fica o símbolozinho da casa Esse aqui é o alarme geral E Se eu de novo Este outro que eu configurei como 9 e botei Alt Perímetro. Ele não dispara. Não adianta. Né? Por quê? Porque ele não pertence à região que é para disparar. Certo? Então é algumas configurações. Ó. Vocês podem ver aqui. Ele está acendendo a luz tal. Mas ele não dispara. Agora se eu pegar o outro. Ele já dispara. É, é. é isso aí. Uh... Botão de SOS, então se a gente pressionar o botão de SOS aqui, ou aqui na tecla, System ele dispara, certo? System disarmed. Certo? Bom, o uso de porta, mesmo padrão, sensor, o ímã aqui do lado, e ele já vem configurado também. Bom, uh, outra configuração que a gente pode fazer aqui, então, uh, a gente acessa o menu de novo, Aqui em settings a gente tem uh, Switch, que é aqui ó, Arm Bip, que ou seja, quando a gente armar, se a gente mudar essa opção aqui para on, né, a partir do momento que eu clicar em armar, né, ele tem que fazer um bip. Os assessores estão me olhando aqui, tá. Então, após esse tempo, ele faz um bip. No caso, eu acho que para a sirene dele próprio, ele não está fazendo. Certo? Mas ele faria um som aqui. A gente vindo aqui em configurações, de novo. Uh, switch aqui. Então aqui, a gente vai desligar. E a gente tem aqui então a sirene Aqui Senão, Se a sirene estiver off Não vai disparar né Aqui Então SMS de arme Ou seja, quando alguém armar o alarme Ele vai mandar um SMS Aqui keypad lock, Aqui que é para travar Certo? Então se a gente colocar em sim em ele vai travar o teclado após um tempo de uso. Aqui a backlight, né, ou seja, a luz de fundo. Se a gente desativar ela, ele não vai ter a luz de fundo. Provavelmente, eu não sei, mas talvez no escuro ele tenha alguma iluminação para fazer o controle. Então, esse eu não cheguei a ver o que, que acontece. E aqui a gente tem o Keypad Tons, que é esses barulhinhos que fazem quando a gente está apertando as coisas. Se a gente não quiser que fique esses barulho de andando e confirmação, a gente deixa desativado. Eu acho que é mais interessante deixar desativado sim, mas vai de cada um. Aqui a gente pode voltar. A gente vai em Password. A gente tem a senha do sistema e a senha dos usuários, certo? Então, a senha do sistema padrão é 666666. Né, 4, 6, e a senha de usuário é 1, 2, 3, 4, certo? Padrão aqui Então, a gente volta A linguagem, como eu falei, a gente tem em chinês, inglês e alemão Então, para nós não, não adianta Aqui, uh, todos os acessórios e parâmetros serão deletados né, Porque a gente está fazendo uma operação de, de reinicialização Ou seja, resetando o aparelho E aqui que é o reset, que é para ele pegar e desligar tudo porque eu não vou mexer Aqui em fone a gente coloca os números dos telefones né? Então primeiro telefone né? Coloca ali o número Embaixo se ele vai fazer ligação Ou se ele vai mandar SMS ou os dois né? Seja, a gente coloca o número Depois ali embaixo a gente faz Ah, esse vai ligar Ah, não vai ligar Ah, esse vai mandar SMS Não vai mandar SMS Então depende da configuração Lembrando que né, o chip tem que ter ou um plano é, pós, ou você tem que ficar botando crédito de vez em quando, né? Pra, de vez em quando não, né? Sempre que for preciso. Aqui os logs, seria o mesmo log que a gente tem no celular lá. Então, o log do alarme, posição 3232 32, né? Dia 17 e tal, o alarme da zona 9 disparou. Aí é, disparou, disparou, e, e assim vai. Só tem essas aqui, mas eles ficam toda hora disparando, então help from remote, botão de pânico, a gente tem todos os logs né, aqui desde o começo até agora, e a gente pode estar tá limpando este log, uh, por aqui eu não vi, mas pelo celular a gente pode limpar. Bom, e aqui a gente tem o log de ARM né, então ah, o alarme foi armado, depois desarmado, aí foi armado, desarmado, armado, desarmado, assim fica, certo? Então é isso aí, aqui as partes, então como eu mostrei a gente tem os controles, adicionar o controle, adicionar um detector, adicionar um RFID, eu tinha falado que eu ia colocar mas hum, os que eu tenho aqui não funcionou, eu vou futuramente comprar um para testar, certo? E deixa eu melhorar a câmera aqui, então... Hum, embaixo a gente tem para deletar um controle, se a gente clicar aqui a gente tem os controles a remover né? então ele vai remover todos os controles é, eu queria que tivesse uma opção de a gente escolher os quais que a gente quer remover né? mas desse jeito a gente tem que remover tudo e depois adicionar só os que vai ficar e aqui a gente também tem que apagar todos os sensores e configurar tudo de novo então é, teoricamente isso não é muito interessante Bom, aqui então para pagar a refade é a mesma coisa. E a gente tem a sirene, que tem aquela sirene externa. E aqui você confia, adiciona ela, certo? Bom, aqui o Wi-Fi então a gente tem o AirLink que é para conectar, o um Bind que é para desconectar. E em Mac IP a gente vê tanto o endereço Mac do, do alarme, como o endereço IP que ele está conectado, certo? E aqui em Recorder. A gente pode gravar uma mensagem que ele vai mandar uh, quando ele ligar para alguém, então a gente clica em recorder e grava alguma coisa de 20 segundos, sabe? Então, quando ele fizer uma ligação, é isso que ele vai repetir. Uh, melhor gravar aqui próximo do fone do microfone, né? Para que ele possa estar entendendo melhor. Então, ó, tá acabando o tempo. Então, então quando ele fizer uma ligação, é isso aí que ele, ele vai tocar. É, melhor gravar aqui próximo do fone, do microfone, né? Para que ele possa estar entendendo melhor. Está então, acabando o tempo. Isso aí, entendeu? Se a gente clicar aqui ele vai salvar. Se a gente voltar ele vai cancelar, certo? Então vou cancelar aqui. A gente tem as gravações que a gente pode deletar aqui, como eu não tenho nenhuma. E aqui a duração, tá 20 segundos. Ah, se eu quero gravar uma, uma mensagem de 2 segundos, eu mudo para 2. Entendeu? Então aqui a gente deixa configurado conforme a necessidade. Bom, a gente tem o timer. Uh, então o tempo de arme Certo? Ah, ele vai uh, armar as 2 horas, por exemplo. Certo? Então a gente configura aqui. Deixa eu ver que hora é agora São 11 E 22 Então eu vou botar para as 11 e 25 Certo? E aqui o desarme Que vai ser quando ele vai desarmar O alarme Então eu vou botar aqui 11 E 28 Beleza. Aqui, a zona e sin sincronização de zona, tá para mais 8. Aqui, no nosso caso, a gente sabe que é menos 3, então a gente muda aqui para menos 3, né, no Brasil. Configurado. E aqui em Date Time, a gente tem ali o dia e a hora. Ele pega automaticamente pelo Wi-Fi, então a gente não precisa conectar, né. E se a gente ah, ele não está configurando certo, é só clicar aqui em Wi-Fi Sync que ele vai estar é, sincronizando com o Wi-Fi. Se tiver off, é óbvio que ele não vai configurar a data pelo, pelo, pelo Wi-Fi. Né? ele não vai receber pela internet. Então, de configuração é isso. Uh, agora a gente ali o tempo. Ele vai ser 11h25 quando eu ativei e o cabo de alimentação, que a bateria aqui já está acabando então como eu disse a gente teria que colocar uma fonte de celular lá, ou alguma alimentação 5 volts né? powerbank ou alguma coisa do gênero então eu já deixei conectado ali e agora ele está carregando certo? ali em cima e tem um númerozinho passando que agora ele bloqueou o painel ou seja, tudo que eu tocar aqui, ele pede para eu colocar a senha. Então, a senha de usuário, ele desbloqueia. Certo? Uh, se a gente deixar aqui mais um tempo parado ele vai bloquear de novo. É algo aqui em torno de 10 segundos. 1... Um. Bloqueou de novo, certo? Parece cadeado. Quando bloqueado, o SOS ele funciona. Agora, para desarmar, a gente tem que colocar uma senha. Né? Cadê? 3, aí pode desarmar, certo? Então, o SOS é o único que funciona com o teclado bloqueado. E o ARM não tenho certeza, mas acredito que também não vai funcionar. E Então, é isso. 11h25 Vamos ver se ele vai ativar Sozinho é, Como eu mexi provavelmente ele não vai armar Mas É, é assim Você configura um horário e ele vai Acionar Naquele horário ali Bom pessoal é isso da Configuração dele Não temos como fazer atualização Nem nada A bateria dele é interna então essa questão de ele ficar sempre plugado na tomada, não sei se pode trazer algum problema de vício e aí a gente acabar perdendo a utilidade dele. Mas como eu disse, não é um vídeo de review. Então, uh, após algumas semanas de teste é que eu vou descobrir e vou poder falar para vocês a minha opinião sobre ele, sobre o funcionamento, segurança e tudo mais. Então é isso. Uh, se você não viu o unboxing da, das peças, vai estar tá lá. Eu quero ver se eu encontro o, o manual dos alarmes para mostrar para vocês. Porque dentro do sensor aqui, ó ele vem um manual, certo? Então eu quero ver se eu encontro esse manual para passar para vocês. Qualquer coisa eu coloco uma foto se eu não achar. Mas é só para dizer a altura que a gente coloca, onde ele capta o sensor e tudo mais, certo? Bom, é isso aí. Aqui está o jumper, a configuração, então coisas básicas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e o cachorrinho da ladinha. Valeu, tchau, tchau!